Como parar de comer doce? É uma das questões que eu mais recebo nas minhas redes sociais, as pessoas me perguntando, os alunos, seguidores, enfim. As pessoas têm muita dúvida sobre isso. E nesse podcast, eu quero agradecer a todos vocês, a presença de vocês aqui também da mesa. E nós vamos levantar vários assuntos, entre eles, é como diminuir o doce. Eu costumo dizer o seguinte, você não tem que ser radical em nada que você faça. Não é da noite para o dia. Então eu criei algumas regras que eu passo para os meus alunos e que eu quero compartilhar aqui com vocês. Se você tiver aí papel, caneta, então salva esse vídeo aí que é interessante para você depois é, utilizar essas estratégias e conseguir atingir seus objetivos. Vamos logo a primeira estratégia que é o seguinte... Reduza gradualmente, em vez de você cortar por completo os doces da sua dieta, tenta reduzir gradualmente o consumo, comece com uma redução moderada, vá diminuindo com o tempo, que aí você vai conseguir ter um efeito mais benéfico na hora do impacto do seu treino. Você vai evitar ter excesso de inflamações. Aí você deve estar se perguntando assim, aí em casa, né? que muitos também... Aqui já estão já aparecendo algumas perguntas, mas vamos lá. Eu vou falar sobre essas inflamações, como é que funciona dentro do treinamento. Sabe quando você faz um treino e você acha que aquelas dores localizadas nas articulações, elas são provenientes do teu treino? Não, muitas vezes não são provenientes do treinamento. Você faz o treinamento correto, você consegue fazer a execução com excelência máxima do exercício. Mas você fica com aquelas dores. Essas dores podem ser provenientes do excesso de açúcar. É isso aí. Essas dores podem ser provenientes do excesso de açúcar. Excesso de açúcar causa inflamação. Além de, para vocês mulheres, principalmente a tão temida celulite. Vamos agora para a parte 2, que é o seguinte. O planejamento das suas refeições tem que ser balanceadas. Então, você tem que se certificar que suas refeições contenham combinações saudáveis de carboidratos, proteínas e gorduras saudáveis. Comer uma dieta equilibrada pode ajudar a reduzir o desejo por doces. Então, quando você tem a sua dieta mais equilibrada possível, automaticamente o seu desejo por doces vai diminuir. Isso é fato. Então, quanto mais fibras também você conseguir se alimentar, vai ter uma saciedade maior, não vai haver necessidade. Tem necessidade de comer doce? Uma batatinha doce. Aí vai uma dica que eu dou para os meus alunos, além de fornecer energia, também é saudável. Vamos para o número 3. Aumente a ingestão de fibras, foi o que eu falei ainda há pouco no item 2. Você aumentando a ingestão de fibras... Né? Comer alimentos ricos em fibras, como frutas, legumes, nozes, sementes, pode ajudar a controlar o apetite e reduzir o desejo por doce. Então, quando você consegue fazer isso, além de melhorar o trânsito do teu intestino, melhorando assim que você vá ao banheiro mais vezes, você também consegue ter essa diminuição na vontade de comer doce. Eu acho que todos aqui concordam, né? É, eu, pelo menos, eu tento. Eu também tento, é difícil até para mim. Mas eu, eu confesso a vocês que eu diminuí bem o açúcar. Hoje eu não bebo mais refrigerante. Consegui me livrar do refrigerante. Mas vamos lá, vamos ao quarto. Beba bastante água. Beber água o suficiente pode ajudar a reduzir a fome e a vontade de comer doces. Só que tem um limite, para tudo tem um limite. Eu vejo nas academias os alunos, né? Muitos, principalmente aqueles que querem ter uma vida mais hardcore, mais pesada, de treinamento mais intenso, porque vê nas mídias sociais um galão de água e o cara bebendo aquele galão de água, a menina bebendo aquele galãozinho de água e bebe água, água, água no meio do treino. Só que você tem que lembrar que o seguinte, o excesso de água ela vai fazer com que você automaticamente tenha que expelir. Seu corpo vai expelir. Então, toda vez que você for ao banheiro, você vai estar expelindo a água. Ótimo, ótimo. Só que com essa água em excesso que você está expelindo, você está expelindo também os sais. Então, você vai começar a desbalancear o seu corpo. Então, você tem que tomar cuidado. O ideal é que você entenda a quantidade necessária de água. Alguém tem alguma pergunta, vê aí no chat. Eu sei que vocês estão mandando muito. Eu vou responder a cada uma pergunta de vocês da seguinte forma. Eu vou pegar e vou criar capítulos. Esse capítulo aqui é doce e aí eu vou criar os outros capítulos que eu estou vendo aqui. Proteína, carboidratos, treinamento pesado, treinamento leve, enfim. Eu vou falar sobre todos esses outros capítulos nesse nosso podcast aqui. Eu agradeço a todos vocês. Vamos ao número 5. Evite alimentos processados ou ultraprocessados. Alimentos processados como biscoitos, bolos, chocolates, sorvete, contém altos níveis de açúcar e pode aumentar a vontade de comer doce em dobro. O que, que significa isso? Sabe aquela, aquela bolacha que a criançada gosta? Aquela bolacha recheada é altamente processada. Então, nós já não estamos falando de produtos somente processados, mas altamente processados, que são alimentos que não têm uma base. É tudo industrializado ao extremo. E isso traz muitos malefícios. Até porque quando você vai ver a composição desses alimentos, isso é uma coisa que vocês têm que prestar atenção, é a composição, o ingrediente. Vou ensinar você, depois num outro capítulo, a identificar o rótulo dos alimentos. Mas aqui eu vou adiantar. Vai lá como na, nos ingredientes. O que tiver nos três primeiros é o que tem maior quantidade naquele alimento. Então, se o alimento diz que é farinha integral e tem farinha branca, não é integral. Ponto simples assim. E aí ela se enchia dessas coisas e ela não conseguia ter músculo. Aí eu perguntei: Você come proteína? Como, como proteína? Que tipo de proteína? Ah, eu como presunto, eu como várias outras coisas que ela foi falando, mas são produtos processados. Eu falei: Você não come um, um ovo, carne, peixe? Ah, não, não gosto. Então, o que, que acontece com isso? Na hora de fazer o treinamento, na hora de você conseguir ter aquele treino com resultado, você não tem resultado. E é o que acontece com muitas pessoas dentro da academia, que passam meses, anos sem resultado. Ah, por que eu não defino? Por que eu não consigo definir? Isso aí também é um outro tópico que chegou agora, eu já dei uma lida e vou falar. Mas vamos voltar dentro desse assunto de evitar alimentos processados ou ultra processados. justamente esses alimentos é que vão sabotar a hora que você for fazer o seu treinamento que vão sabotar o seu físico que não vão deixar independente de cinco anos de treinamento como é o caso desse exemplo que eu acabei de citar jamais jamais escutem bem claro sem intensificadores de performance que que são intensificadores de performance o anabolizante então tirando esses anabolizantes independente de você estar com uma alimentação ruim ou boa, eles vão é, fazer com que teu corpo responda. Tirando isso, que é ruim, que é ruim, eu deixo bem claro isso, é ruim. O bom é que você consiga através de uma boa alimentação saudável. Quem faz uso de ultraprocessados, como aquela bolacha de água e sal, biscoito de água e sal, como nós falamos aqui no Sudeste, é, biscoito de água e sal, Cara, tem gordura, tem açúcar, tem sal, tem várias outras coisas ali e que não valem a pena. Então você tem que procurar alternativas. E é isso que eu comecei a fazer com ela e em um mês, em apenas um mês de treinamento, ela já começou a ver as mudanças reais nas pernas com treinamento é, mais direcionado para as necessidades dela. E juntamente com o nosso nutricionista Renan, ele montou o cardápio e aí está fazendo, está fazendo a reeducação alimentar e está conseguindo ter resultado. Vamos para o sexto, que é importante: faça exercícios. O exercício regular pode te ajudar principalmente a reduzir o estresse e a ansiedade que podem ser as causas por trás do desejo por doces. Então, se você sofre de ansiedade, se você sofre de estresse, você tem que liberar, primeiramente, o estresse. Como é que você vai liberar isso? Eu acredito que muitos aqui liberam de várias formas. Seja cantando, dançando, na academia, mas vou falar da minha área de trabalho, que é o exercício físico, atividade física. Então, se você quer e pode fazer atividades físicas, tem a liberação do seu médico, é importante você fazer, e fazer a ponto que você respeite sempre seus limites, mas tentando sempre ir além daquilo que seria o normal, para que você acabe com esse estresse, consiga amenizar essa ansiedade, e lembrando que para mudar assim, hábitos alimentares, pode levar tempo, Esforço, principalmente, mas a perseverança é a chave para alcançar os seus objetivos. Muito obrigado por você estar aqui assistindo, ouvindo esse nosso podcast, esse nosso bate-papo aqui, e são cortes, mas manda sua dúvida que eu irei responder com o maior carinho. Muito obrigado e até o nosso próximo Podesporte.